Damos-te graças, ó Deus. Damos graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se. Aos ímpios... Não se rebelem, não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha um, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante misturado, e ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota.